isso, cara? Nossa, quando lança essa girombeta aqui, mano? Pô, oh, deu vontade de jogar Doom, mano. Olha, cada coisa que você bota, o diabo faz um negócio. SATANÁS! Ai, desculpa. Pô, oh, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, chat.